Olá pessoal, meu nome é Hélio, eu sou coordenador-geral do DCE da UPE. Nós estamos aqui para declarar apoio à Chapa 2 para o Sintep, um sindicato que represente verdadeiramente os trabalhadores da educação. Sintep Livre! Chapa 2! Chapa 2. Sintep Livre.